Carta da compaixão, vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da Energia. Você pode estar meio dividido entre atitudes que anda tomando ou não nesse momento, porque tem situações que estão te fazendo se exaltar, perder a cabeça, mas. Você não faz com intenção maldosa. É como alguém que fala com uma certa rigidez para não ser ignorado. Mas isso desgasta a sua energia. Olha aqui na carta as pessoas, não sei se dá para ver, as pessoas correndo tomando atitude porque você chamou a atenção delas. Mas logo tudo volta ao que era antes. Então, analisa se não é o momento de pensar mais em você, soltar um pouco essa situação, porque quatro de espadas é alguém que precisa descansar. Principalmente pelo excesso que carrega na mente. E olha aqui, a carta da energia, que vem confirmando exatamente isso. E aqui está dizendo na carta, um fato ou situação está exigindo muito de você... Uma pausa para recarregar é necessário nesse momento para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Porque a energia é a fonte de uma vida plena. Então faça essa análise. Onde você está colocando a sua energia, tá bom? Gratidão.